Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e eu tô indo, agora, na verdade, nós estamos indo assistir Love, Simon, no cinema, eu tô indo pela segunda vez, né, eu já vi o filme, obviamente, então, se eu tô indo pela segunda vez, só que Carol ainda não viu, então, a gente vai se encontrar lá no cinema, uh... E ela vai dizer o que achou do filme depois do filme, né? Obviamente que a gente não vai mostrar o filme aqui, porque isso não é um cinema, ok? E a gente resolveu não, vamos gravar, assistir, fazer um vlog pra gente lançar no VEDA, né? Por que não? Se você ainda não viu essa adaptação né, de Simon vs Agenda Homo Sapiens, Uh, tem algumas informações que talvez algumas pessoas queiram saber, né? Não é spoiler, obviamente, mas tipo assim, o, o filme em relação ao livro, ele não é 100% igual, né? Original, ou nem fidedigno, como geralmente são as adaptações, né? Uh, mas, é, porque tipo assim, tem pequenas coisas que eles mudaram ao longo da história que pra quem não conhece o livro, é tudo novo e tudo perfeitamente encaixado Para quem conhece o livro não é tudo tão novo, mas acaba sendo porque eles mudaram algumas coisas para deixar uma história meio que é, inédita em alguns pontos, tá entendendo? em algumas observações só que essas pequenas mudanças que eles fizeram não alteraram em nada o contexto geral do livro, o entendimento a mensagem, nada da essência do livro foi perdido, inclusive porque Beck Albertalli participou das gravações e tudo mais, né, da, da roteirização acredito que teve alguma coisa do tipo então é isso, é um filme que eu gostei muito de assistir, tanto que eu tô indo pela segunda vez, se puder ainda vou outras vezes, né? Uh, uma questão ruim é que não tem muitas sessões aqui em Natal, isso é um, um saco, tipo assim, a sessão que a gente tem para assistir é 9h50 da noite, então muitas pessoas não conhecem o filme ainda e provavelmente não vão conhecer porque é tipo assim, se não tem naquele cinema, só tem em uma sessão no meio da tarde... Ou então uma sessão tarde da noite, tá entendendo? Então nem todas as pessoas podem assistir, podem participar desse momento de confraternização com o cinema. sobre o filme eu acredito que Carol vai achar alguma coisa parecida com o que eu achei tipo assim bem feito bonitinho e com um tema importante que precisa ser discutido principalmente para uma geração mais nova tá entendendo é uma, uma, uma questão que as pessoas mais novas podem vão se identificar mais do que pessoas com seus vinte poucos trinta anos tá entendendo acho que Carol vai achar mais ou menos isso ela vai gostar do filme mas não vai ser o filme favorito da vida dela vai dar tudo certo Estamos chegando por aqui Ah, eu só queria Agora, dizer uma coisa não, Eu é não lembro da história, tá? Do, do livro, faz muito tempo que eu li E eu não lembro eu, mas... a Por cima só lembra? Não, é, assim. tá no tá Agora eu procurei O poste aqui nem tem, diga aí Não tem nada aqui sobre esse filme tipo, <risos> Nessa cidade do Natal é eu livro hum, Vamos saber hum. quais são as expectativas de Carolina nesse esse filme? Eu acho que estão um pouco altas. Talvez eu devesse <risos> baixar. <risos> Ela aqui, ó, vai ser o melhor filme do ano. <risos> Talvez outra vez baixar, não sei. Mas é porque também as pessoas estão falando tão bem, rapaz. Aí é. você fica, né? naquela, não sei quem é naquela sequência que vai é lá. Quando eu vi na primeira vez, eu vi, eu vi, eu vi tipo, sabe? Ah, é porque eu já vi, pra tô é, Não quero me frustrar, vou, vou só assistir. Tá, então vou assim também. <risos> Pronto, acabei de mudar my name is é Simon I'm just like you except I have one huge ass secret gente acabamos de sair do filme não dá pra ver minha cara eles choram meu Deus okay. <risos> pois eu quero só dizer qual o veredito passava se se bateu Ai, eu meio iPhone é muito difícil a pessoa dar uma opinião assim no início não, é não? e assim acho. de cara tipo, eu acabou acho. de ver é porque você tem que refletir e tal mas é assim. eu achei que é um filme muito, muito top, muito importante. Acho que as pessoas deveriam assistir, levar os amigos pra assistir, levar os pais pra assistir, porque acho que a mensagem é, é muito, muito massa. Sério, eu, eu ainda tô processando a situação, mas achei muito bom. Ai, queria ver. Até ver, não, era meu sonho. E, e tipo, engraçado, no ponto certo, como o Alex tá aqui com a gente, disse. E é isto.